Somos um povo que conhece a dor, o preconceito de olhos azuis. Somos um povo sem nenhum pudor, tão natural como a sua cor. Oh! oh, oh. oh. Todas as formas tem que exterminar, poluição, árvore no chão, o santuário querem derrubar, nossos direitos de respeitar. Oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh. nos fizeram acreditar. Na palavra catequizar, e ainda disseram, são canibais, uns animais irracionais. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Irmão, que foi que eu fiz pra você? Não sou diferente, são seus olhos que não querem ver Irmão, que foi que eu fiz pra você? Já que não me ama como eu sou, deixe-me viver ei, ei, ei. Isso é uma música que eu fiz.